Ó, ó, daqui é duro como pedra, pai, ó, ó o outro. Duro como pedra, pai. Você tanca, chaveirinho? Ó, príncipe. Ó. Parece um tronco de árvore, amigão, você tanca? Aí, ó, ó. Porra, o outro, o outro é maior. Ah, porra. Ah, porra.